Oi. Você vem sempre aqui? Jura? Nossa. Desde quando? É mesmo? Nossa, eu tô aqui faz, sei lá, uns dois meses só. O que, que você mais tem gostado aqui? Nunca fui lá não. Pode ser? Você tá me convidando? Eu... <risos> Ai, gente, para de flertar comigo, que horror. E aí galera, tudo beleza? Os melhores, quer dizer, piores, momentos das lives Rush Rush, que aconteceram na outra plataforma. <risos> Se tem um público que valoriza a arte, é o senhorito Furry. Esse cara realmente dá valor. Não é, não é que nem esse pessoal aí, tá bom? Era 1945 Foi a primeira vez que eu me encontrei com aquele sujeito Ele era um homem estranho De altura invejável Mais ou menos 1,75 Eu tenho 1,73 Era a estatura que eu queria desde a minha infância, mas não deu certo É por isso que eu uso cinco pares de meias, um em cima do outro para ficar um pouquinho mais alto. Só mais um pouquinho. Funciona? É. O desenhaçado falou: ó, Gui, essas formalidades são importantes pra commissions também, né? Ou não? Não. <risos> Normalmente não, porque é um negócio mais informal, que você vai ganhar normalmente menos dinheiro. E eu tô falando normalmente, menos dinheiro por, por peça, é isso que eu tô falando. Ah Guilherme, mas tem um cara, tem um cara que ele é furry e ele vende uma comissão por seis Dólares Guilherme Seis mil dólares Guilherme Você está errado Guilherme Eu Não vou nem falar nada Deixa o rosto na mão Ai, não, ai, meu coração, vocês vão me matar, ai, bota assinatura, meme, meme é feito para pra viver no mundo, o meme, o meme, o meme não pode assinar, é que nem o Pepe, o Pepe ficou tão famoso, que o dono teve que matar o personagem, porque ele começou a ser usado por, neonazista, então foi muito triste mas acontece eu reforço essa parada é com esse esquema aqui, saca eu, eu, eu desenho muita cabecinha não entendo errado, Doug, por favor é... ai papai <risos> ai papai quem que eu sou mestre? que mestre? eu comprei os cursos na Udemy também, baixei os pdf né? foi assim que eu comecei tinha o cara no YouTube lá que fazia vídeo também. É. Qual é a realeza que, né? Quem que é o membro da realeza que faz a, né, o, o mecenato do seu do seu do seu da sua academia de artes? Mecenato. Você tá falando os cara que dá o dinheiro? São são os furry do Twitter, sim. <risos> Somos muito parecidos eu e você. É. <risos> O seu cérebro está explodindo agora aqui, não é? Escorregar, <risos> manja, globo e É você vê, mano. Ó, se você tá vendo esse desenho A e B, tá vendo esse desenho A e B desses dois cilindros? Tá vendo esse aí o A e o B? Você tá vendo o A e o B? Cara, imagina que são coxas e que ali entre o A e B é uma cuequinha. E que ali onde termina é um joelhinho. Você tá vendo? Imagina aqui, ó, ó. Imagina aqui, ó. Tá usando shorts. Tá usando uma cuequinha. E aqui é o joelhinho, ó. E aqui tem um pezinho, aqui tem outro. Nossa, Guilherme. E o que que é isso? Isso aqui é a bolsa dele cara, que ele tá levando pra rodoviária aqui, ó O bração dele tá aqui Escostona Mão no banco Vou fazer Vai ficar uma bosta, mas eu vou fazer Eu vou mostrar pra você o cocôzão que eu fiz E você vai falar cocozão ai! <risos> cocôzão Yeah! <risos> Agora se a poltrona de caminhão, pô, É aquelas, aquelas bolinhas de madeira, né, mano Que vestia assim, cara Aí você fica... Isso aí é muito gostoso, velho Isso aqui é muito legal Esse cara vai ficar com dor nas costas dirigindo assim, né, mas fazer o quê? Se você for ver essa cena que eu tô montando aqui O que, que eu tô querendo trazer com ela? Eu queria trazer isso daqui, ó Sabe? O que que é isso? Tem, um, tem uma coordenação nessas linhas. O que, que essa coordenação quer dizer? Pra onde ela tá indo, saca? Eu acho que, eu acho que isso aqui é, um, é, um, é uma das formas de se aplicar conceitos de gestualidade aqui, sabe? De, de, de, de... Certo? Vai ser assim. Não tem jeito. Então, gente, a live acabou. Muito obrigado. Eu morri.